A Kombi vai lá e vai, vai levar um traguinho, né, uma coisinha pra nós lá E aí não vai dar, hoje não vai dar Mas a gente pode marcar um outro momento aí que, E aí a gente pode sair, mas hoje não vai dar, hoje não vai dar Vamos né, trabalhos só que eu tô agora virando um homem trabalhador Eu sou, eu, eu era mendigo, continuo mendigo, mas não serei mendigo Serei presidente do Brasil Homens. Esse é o problema dos homens. Eles começam lá, sarrapilhando e depois começa a trabalhar e trabalhar. E aí, ah, as forzinhas ficam do outro, chiquinho, burchilha, bachaneirinha. Ah, Essas duas gotinhas. E isso que acaba com a vida da gente. Adeus, mendigo. Não tem mais traçar. Só que trabalhar. Trabalhar é bom. É, dependendo da situação, trabalhar muito. A senhora deveria ir mesmo, lá. acho que tá tarde, né? A gente acabou a entrevista, não tem mais pergunta, né? é, é um bom prazer ter a senhora aqui, né? Eu, eu agradeço muito a sua presença. O dr Osaime vai adorar saber que a senhora esteve aqui, que a entrevista foi um espetáculo, mas a senhora pode. Eu já...